Benjamin Franklin foi embaixador dos Estados Unidos na França. Ele foi uma pessoa aplicada. Desde os seus primeiros anos de vida, era muito dedicado aos estudos. Momentos que muitas pessoas estavam dormindo, ele estava lá no sótão da sua casa, estudando livros e tentando adquirir mais conhecimento sobre a humanidade e a sociedade em que vivia. Quando já adulto, Benjamin Franklin se tornou o embaixador dos Estados Unidos na França. Foi o homem que teve o seu mérito, fez grandes realizações. A sua vida foi uma inspiração e, como embaixador, ele foi um exemplo que ficou registrado na história. Assim como Franklin, nós somos embaixadores, somos representantes de um país muito diferente do que nós vivemos, do céu. E o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, ele traz uma mensagem a todos os embaixadores do mundo, mas também aos embaixadores de Cristo. Diz assim, De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. rogamo vos pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis, com Deus. Esta é a mensagem de Deus para todos os embaixadores hoje, que você se reconcilie com o Senhor, que você seja uma pessoa transformada pelo seu poder e que as pegadas de Cristo façam parte da sua história. Deus te abençoe no dia de hoje.